Eu sou a Julia Amazon, sou psicóloga clínica. É, eu conheci a Cláudia muitos anos atrás, numa especialização. E foi ela que me ajudou a trilhar um pouquinho do meu caminho na psicologia. E, e foi por conta das, das indicações dela, das sugestões dela, que eu fui fazer alguns cursos. E, mas isso ainda não era nada de terapia online, né? Era tudo presencial, sei lá, mais de 10 anos atrás. Aí, eu era do interior de São Paulo, uma cidade chamada Jaú. Conhece Jaú? Muito bom! <risos> é, quente! E de Jaú, eu vim morar em Osasco, é, mais ou menos em 2010, e eu tinha um consultório em Jaú, já, de certa forma, consolidado. E quando eu vim... É, morar em São Paulo, em Osasco, na verdade, eu comecei a atender online, mas ainda sem essa estrutura de Casa dos Insights, de plataforma segura. Comecei a atender. E, e aí foi passando o tempo, alguns pacientes eu permaneci por um tempo nesse online meio precário da época, e outros eu continuei atendendo porque eu ainda viajava, né, Jaú, São Paulo, fiquei nessa, nessa ponte rodoviária aí por um tempo. E aí depois que eu me estabeleci em, em Osasco e reencontrei a Cláudia, ela comentou, né, que estava trabalhando com isso, foi me incentivando também a, a voltar a atender online, a resgatar alguns pacientes de Jaú, e aí eu... Fui fazer o curso, fiz, participei da turma 2, do curso deles, né, de psicoterapia mediada por tecnologias, e aí estou atendendo, agora eu sou tut... agora não, acho que desde a turma 4, eu sou tutora também do curso, e isso tem me ajudado a atender pacientes meus, hoje, daqui de São Paulo, que foram para outros países, que estão tá no Japão, que tá na Europa ou aqueles que não conseguem chegar porque trabalham muito longe, fica inviável, ou mesmo aqueles que estão doentes e aí precisam de algum suporte. Então, hoje, faz parte da minha prática clínica. É, eu acho que hoje em dia, sobreviver sem a tecnologia é praticamente impossível. Claro que a gente encontra algumas pessoas que são mais resistentes, que têm mais dificuldade, é, que acham meio estranho até o que a gente faz, mas a gente está desbravando muita coisa e acho que tem muita gente, é, como a Cláudia, o Marcelo, fazendo coisas inovadoras e que estão trazendo é, resultados extremamente positivos. Para mim, a prática não dá mais para ficar sem a terapia online, porque muitas vezes o paciente já chega porque ele veio de um paciente que é online e aí ele já me fala, ah, eu posso vir, mas e se eu não puder, você pode me atender online? Ou então, ah, eu vim porque a fulana que é sua paciente faz terapia online, falou que você pode fazer terapia online porque eu vou me mudar, porque eu não consigo chegar. Então acaba gerando um encaminhamento também, uma rede, né, que se alimenta.